Olá, estamos aí para mais uma aula nossa do, do ensino fundamental do nono ano. Na aula passada nós falamos sobre distribuição eletrônica e mostramos nessa né, distribuição no diagrama de, de, de Pauling, de Linus Pauling. Fizemos alguns exercícios. Vocês perceberam que não era um que não que não é difícil. Né? A recomendação que eu dou para vocês é simplesmente fazer exercícios né, para fixar melhor o assunto. Na aula passada, nós falamos de, de, dessa distribuição de átomos. Na aula de hoje, nós vamos falar da distribuição dos íons. Não tem muita diferença, o que você vai ter que estar atento é aquela questão da carga que nós aprendemos na, na aula de elemento químico. Então, para a aula de hoje, nós iremos falar da distribuição eletrônica dos íons, já que na outra nós falamos dos átomos. Os íons, os átomos são elementos neutros, certo? E os íons, eles terão... Cargas, se ele tiver uma carga negativa, ele é um ânion, se ele tiver uma carga positiva, ele é um cátion. Lembram desse assunto, né? Então, ó, a distribuição eletrônica dos íons, para os cátions, devemos distribuir os elétrons como se eles fossem neutros e em seguida da última camada, retirar os elétrons perdidos. Então, ó, a, a distribuição eletrônica do ferro, como é que se orienta a fazer? Um S2... 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Só que o ferro tem quantos elétrons ali? Lembra o seguinte, se ele é eletricamente neutro, z, z é sempre igual a p, então z é 26, p, o número de prótons é 26. Elétrons, ele tem dois prótons a mais. Você ganha e perde elétrons. Então, se ele tem dois prótons a mais, você tem dois elétrons a menos. Então ele tem 24 elétrons. Então, com isso, ó, o que, que aconteceu? A gente vai tirar ali 4s2. A distribuição, no caso do íon, vai ser dessa, dessa maneira. Você faz a distribuição para os cátions normalmente e em seguida você tira, você vai retirar os elétrons perdidos de onde? Da última camada. Para os ânions, como, como que nós fazemos isso? É, nós devemos adicionar os elétrons ganhos aos já existentes no átomo e, em seguida, distribuir o total. Então, lembra que para o ferro ali, nós fizemos a distribuição e retiramos os dois elétrons da última camada. Para o ânion, nós vamos já atribuir ele ao total. Então, como que ficaria a distribuição aqui do enxofre? Lembre-se que no enxofre nós temos o número atômico é 16, Z é igual a P, então nós temos 16 prótons, mas ele tem dois elétrons a mais, então ele tem 18 elétrons. Então essa distribuição, ó, eu vou fazer o 16 mais o 2, a distribuição normal dos 18 elétrons. Então não deixe, nesse caso, em um você faz normal e retira, no outro você já acrescenta e já faz direto. Para o cátion você faz normal, retira, para o ânion acrescenta. Então, como é que ficaria essa distribuição? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ok? Então aqui ó, o íon abaixo ele possui a configuração indicada abaixo. Né? Quantos prótons há nesse íon? Lembram que, na, na distribuição, eu disse que a gente faz a distribuição normalmente e retira no final. Então, nesse caso, ele foi feito a distribuição. E nós retiramos, retiramos o que? Ele tinha, se ele tem uma carga positiva ali de, de cátion, nós retiramos o que estava é, distribuído na última camada. Então, neste caso aqui, ó, você tomar cuidado que se já retirou o que estava na última camada, então se ele tem, quantos aqui? Ele tem é, 4, 10, 12, 18, 28. Já tinham retirado 3. Então, se já tinham retirado 3, 28. Com 3, qual seria a nossa resposta? 31. O cuidado que você tem que ter é que aqui ele já foi distribuído, certo? Então, na distribuição ele já retirou a carga positiva, os elétrons que tinham a mais, porque ele tem três, o elétron que tinha a menos, porque ele tem três prótons a mais. Então, nesse caso, o 31. É, as seguintes configurações, 1s2, 2s2, 2p6, é, ó, da eletrosfera de uma espécie química com número atômico 8, refere-se a 1. Há um que? Há um átomo neutro Há um cátion monovalente? Há um ânion bivalente? Há um cátion bivalente ou há um ânion bivalente? Nós não falamos essa questão de monovalente, de bivalente, mas na realidade é o seguinte, é, quando ele, tá, ele é mono, porque ele ganhou ou perdeu um Quando ele é bivalente, ganhou ou perdeu dois Então se ele for um cátion monovalente, porque ele perdeu um elétron, ele tem um próton a mais. Se ele for um ânion, Bivalente, porque ele ganhou é, dois elétrons. Então ele tem dois prótons a menos. Certo? Então ele, ele dá a configuração. 1s2, 2s2, 2p6. E ele diz que se refere a um é, a um elemento, uma espécie química, a um elemento químico com um número atômico 8. Refere-se a um. A um o quê? ânion bivalente. Por que ânion bivalente essa. essa esse elemento. Refere-se a um ânion bivalente, oito elétrons na última camada, ele ganhou dois elétrons. Nós vamos fazer um, um outro exercício, eu vou disponibilizar uma, uma lista de exercícios para nós é, entendermos melhor essa questão de ganhar ou perder. É, quando falarmos de ânion bivalente, de, de átomos, átomos neutros vocês já entendem bem, né? não tem carga, carguinha zero. Cátion e ânion vocês também conseguem compreender bem. O assunto que nós não abordamos ainda foi a questão de monovalente ou de bivalente, que eu já estou dando uma, uma, uma deixa para quando falarmos de ligações químicas. Vamos pegar aqui uns exemplos para ficar melhor para a gente, mais fácil nesse, nesse caso. Vamos pegar aqui ó, o bromo, 35 elétrons, não é isso? Porque ele é um elemento neutro ali, não tem carga nenhuma, então ele é um átomo. A distribuição dele ficaria como? Lembra que eu estou falando aqui da distribuição? Mas em casa você deve estar com o um caderno né, fazendo essa distribuição para você ir acompanhando. Então, 1s2, um 2s2. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo logo abaixo aqui, a gente está fazendo a distribuição ali no lado com o diagrama de, de, de Pauli. Então, 3s2, 3s2, 3p6. 3P6, 4S2, 4S2, 3D10, não né? Aí nós teremos ainda 4P5 e com isso lá, as camadas K, L, M e N. Eu poderia fazer uma pergunta seguinte, quantas camadas possui esse elemento? Quatro camadas, né? Camada K, L, M e N. Então na distribuição ali, ela, cada, cada camada ali, cada, na distribuição em que você vai chegando, você vai observando as camadas em que ele vai ocupando. Se você fizer a soma do que está na última camada, você descobre a coluna que ele está na tabela periódica. Então, por exemplo, ali na camada N eu tenho 5 e 2. Então ele é um, um, um halogênio, ele está na camada 7A. Então viu como que a distribuição eletrônica e o... E o e o conhecimento nosso da aula passada, você começa a manejar melhor essa questão. Então é normal que fique uma dúvida, mas à medida em que vai avançando os assuntos, você vai tendo vai entendendo e vai compreendendo melhor. Né? O que você tem que ter é, é tranquilidade e ir estudando, porque vai ser, naturalmente um conteúdo vai facilitar para que você tenha uma compreensão melhor de outro conteúdo. As camadas, ó, K, L, M, N camada de valência, quando nós falamos de camada de valência, a gente está falando da última camada. No caso do enxofre, aí aqui o enxofre já não é um átomo neutro, ele tem dois elétrons a mais, ele ganhou dois elétrons. Eu poderia já fazer alguma colocação em relação à tabela periódica sobre esse elemento aqui. Se ele ganha elétrons, então ele é um ametal, os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Quando ele perde os metais, os metais têm tendência a ganhar elétrons. Então no caso do enxofre, ó, essa distribuição ficaria assim, ó. Caria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lembra, voltando aqui, ó. M8, camada de valência. Teria, tem 8, tem é, 18 elétrons na última camada. O níquel. O níquel aqui já é um é, átomo neutro, com 28 elétrons. Quantos elétrons, na realidade, tem o. O enxofre aqui, se ele tem dois elétrons a mais, então ele tem 18 elétrons. A distribuição do níquel. 1s2, 2s2, 2p6, 3 s 3p6, 4s2, 3D, 10. As camadas KL, M, N, que é a nossa camada de valência. O níquel ele tem dois elétrons na última camada. Então, para a distribuição para cátions de metais de transição, primeiro distribuir os elétrons do átomo neutro, então lembre que nós fizemos a distribuição para os elementos representativos, os que estão na, na 1A, 2A, 3A, né, até a 7. Para os de transição, que é aqueles que estão no centro da tabela, nós temos que distribuir os elétrons do átomo neutro, normalmente, retirar elétrons da última camada, Retirar elétrons dos subníveis pertencente à última camada. Então, no caso do níquel, é, aqui é um, um íon, no caso, um cátion, porque tem carga positiva. Quantos elétrons ele tem? Ele tem três prótons a mais, tem três elétrons a menos. Então ele tem 25 elétrons. Você, a gente, nós fa faremos as, as distribuições. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Então, KLMN, par. por que nós tiramos do N? Porque tiramos os elétrons dos níveis e dos subníveis. Então fica M15 e lá o 3D7. Olha o diagrama, como é que seria no diagrama. Certo? Então o que, que nós fizemos ali? Retiramos os elétrons dos, da última camada, dos níveis, dos subníveis. Como, é, como que fica a representação dele? E do cobalto? 27, se ele tem 4 a mais, então ele tem 23 elétrons. Essa distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. N seria a última camada, então nós, nós estamos retirando os elétrons dos níveis e dos subníveis. Então ele passa a ter na última camada, ele vai ter 5 na última camada. Para a compreensão disso é necessário que você exercite, que você é, comece a fazer essa distribuição, que você treine aí a questão do diagrama, né, fazendo exercício do, do diagrama, é a hora que, que, que você pegar isso, né? É, é natural que talvez surja uma dúvida, mas aí nós iremos sanar essa, essas dúvidas. O que, que eu gostaria que você fizesse aí para as próximas aulas? Que você desse uma aprofundada nisso, que você até pegasse um, um material e começasse a fazer essa distribuição. É bem simples, talvez seja mais, mais complicado você visualizando do que você fazendo. Então, ó. Fazer a distribuição por níveis, subníveis e níveis de energia para as seguintes espécies. Essa espécie aqui, ela é, ele é um átomo neutro. Então ele tem quantos, quantos elétrons? 38. Certo? Se ele, o, ele tem dois elétrons no subnível mais energético. Né? Qual que é o subnível mais energético? O O, né? na sua camada de valência, que é a última camada. No caso do flúor, que ele é um ânion, tem um elétron a mais. Então, a distribuição dele. Ó. Ele tem seis elétrons no subnível mais energético, que é o P6, certo? É, oito elétrons na sua camada de valência. Por que oito elétrons na sua camada de valência? Na última camada, ele tem 2 e tem 6, 6 e 2, 8. Neste caso aqui ele está estável. E tiramos o último, o S2. Lembra lá que se ele é um cátion, no, nos cátions você faz a distribuição do átomo neutro normalmente e você retira, como ele tem 2, você tirou da camada mais é, externa. Então nesse caso aqui, ó, nós tiramos lá o 4S2. Então ele fica na última camada com 3D5. É, com isso, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje. Né? Espero que você tenha compreendido algumas coisas. É natural que nesse processo de aprendizagem você tenha alguma dúvida, isso é natural, mas que à medida em que formos fazendo exercício você consegue é, entender e compreender melhor, melhor esse processo. Se na aula de hoje você entendeu os níveis os subníveis, você entendeu essa é, distribuição dos elétrons na camada, ficou claro na sua mente que cada camada ele tem um número máximo de elétrons e cada subnível também tem um número máximo de elétrons, você entendeu como que o diagrama Pauling fez, ele distribuiu esses, esses elétrons é, em camadas juntamente com os níveis, juntamente com os subníveis, então aí a gente começa a trabalhar isso e nós teremos outras oportunidades de ir melhorando aí o nosso conhecimento. Desejo a vocês bom, bons estudos e um grande abraço para todos vocês e nos veremos aí nas próximas aulas.